Telhas cerâmicas tipo canal completam a coberta. Um projeto simples e de rápida execução. No nosso próximo encontro, você vai saber um pouco mais sobre os blocos de gesso. E já iniciaremos a construção da base de nossa casa. Então, até lá!